O pagamento da taxa deverá ser feito via depósito bancário em conta do Confeia. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando sua solicitação.